Olá, gente. Bem-vindos a mais um Twin Side Show. Estamos aqui com ele, o ícone da metade dessa temporada que arrasou o coração de muita gente, principalmente dos pilares. Eri, bem-vindo. Oi, oi. Finalmente. Finalmente o que, querido? Eu nunca queria <risos> que você estivesse presente aqui, porque você se tornou um ícone da temporada, né? Muita gente não esperava isso de você, muita gente... Falou que te apostou em você como early boot, não sei o que e tal, e você abalou bijuteria, na temporada. Bijuteria foi o nome, né, okay. Abalou ele, né? No uhum. podcast, fizeram uma coisa que seria joia e que seria bijuteria. Eu fui cortado hum. pra ser bijuteria. <risos> Quem foi que falou isso? Foi Luana, foi? Tô de olho. Tô de <risos> não. Legal. Mostrou e esfregou na cara deles, que não é bugeteria, hein? Nossa, e... Não não, não foi? Claro que não. Que? A não dá. <risos> se a gente vai se pôr do podcast. A gente é ia assim ser uma demônia no podcast, a gente vai se pôr não. não. Uh -uh. Mas conta aí, como foi sua trajetória? Você tipo, o responsável por muitas boas eliminações, assim, né? Da Janaína, também teve é aquela que... reviravolta do Christian. Sim, foi muito intenso tudo que aconteceu, sabe? Porque desde o primeiro CT, desde o primeiro conselho, eu que estava que tava sendo alvo. Então, o Kleiner deixou isso bem claro, né? Que desde o primeiro dia o objetivo dele era me eliminar. Então, eu sempre fiz tudo. Muita gente estava falando que, ah, eu, eu quis virar alvo fazendo várias jogadas loucas, mas em nenhum momento eu quis fazer um big move, eu simplesmente estava tentando sobreviver. Sobreviver. Então não foi nada planejado. Tipo, simplesmente aconteceu no dia do. Com o Kleine. Se não fosse Kleine, seria eu. Com a Jana, se não fosse a Jana, seria eu. Com o Christian, eu cheguei a ser eliminado. Só eu votei, né? Então, uhum. todos os quatro conselhos que eu fui, eu fui votado. Trágico. Sim, tomado. Você <risos> conseguiu sair. Você conseguiu sair bem deles, mas no do Christian, você você rebente de ter usado o seu martelo? Não, por quê? Não é, mesmo, eu acho. Eu não acredito. Foi muito difícil fazer o Danilo votar no Christian, eu acho. E na hora eu falei que ia acontecer um empate, eu fiquei mandando mensagem pra ele. Danilo, você vai votar no Christian. Você vai rolar empate? Confirmo, elimino o Christian. E ele não me respondia. E eu não podia fazer, deixar que o Christian faltasse, né? pelo amor de Deus, naquela altura do campeonato. Christian é perigosíssimo, desculpa, Cristiana. <risos> então, eu preferi usar o martelo. Então... Certo. Fez é bem mesmo. Até na própria entrevista do Christian, né? ele falou que poderia ter convencido Danilo a desfilipar. Então, foi realmente bem pensado. Seria muito arriscado eu deixar que Danilo decidisse. Preciso mesmo não me de ser uhum. é, Eu tiro uma dúvida que acho que todo mundo quer saber como que se pronuncia o seu nome. É Elery mas também eu não tenho certeza se é assim. Eleri. <risos> é, é, é, é, mas tem gente que te chama de Leri? Tem, tipo, inclusive eu tinha uma professora de português que ela falou que o certo seria Elery Porque não ah. tem. <risos> Abalou ela com a sua cara, viu? Amei. Ah, <risos> minha mãe disse que é, ela era que foi pra... Né? ai ah, tá certo. Se a é sua mãe que isso quis, então tá bom. A da sua mãe tá certo Só isso, só queria saber disso. E outra coisa é que... Esqueci. Diego, faz alguma pergunta aí, que eu vou tentar lembrar. O que eu ia falar? Então, é, a leitura do jogo, você falou que tinha que sobreviver. Ok, entendi. Mas o que ficou parecendo pra plateia é que você meio que reuniu as pessoas novatas pra tirar os pilares. Tipo, as pessoas que já são conhecidas nos jogos, né? Entendeu? E elas meio que saíram uma a uma. Você acha que vai continuar? Porque você, a gente viu que depois o Christian foi logo o Nixon, né? Você acha que todos os álbuns grandes vão cair ou você acha que agora vai dar uma estabilizada e vai vir alguma mudança? Aí. Eu acho que vai cair. É porque, na verdade, não era nem pra eu ter saído. Eu armei tudo O Momento... Vou expor, tá? eu não vou expor nomes, né? mas é, na minha aliança tinha certa pessoa que tinha uma, um ídolo, um não preciso citar nomes. E eu queria que todo mundo acreditasse que eu não tinha ídolo, tanto que eu falei que eu ia pedir substituição na prova justamente para eu criar o alvo para mim. E realmente as pessoas votarem em mim e quem tinha o um ídolo, usar o ídolo em mim. Só que quem tinha o um ídolo não Achou que Eu não seria o alvo no primeiro No primeiro conselho Então Resolveu não usar Fiquei com muito longe, né Mas tudo bem gente, gente tá, tá... Calma, gata Agora eu tô fazendo as, as contas aqui Não tinha muita gente com você Então você só pode estar falando de uma pessoa, não. né Sim Eu tinha ah, cinco tá. pessoas comigo ah, sim, entendi. Foram seis votos contra o, o Nick e sete contra mim. Então, dava para virar. O jogo ia ficar empatado e a gente continuava eliminando o outro. Ah, entendi. E, entendi. e outra coisa é... As pessoas que votaram contra você no CT pass retrasado fliparam e votaram com a sua aliança. Contra o Nixon dessa vez. O que você acha que. Como que se deu isso? Se tem uma subaliança dentro da sua aliança e você não sabia? Ai, gente. O Nick é uma pessoa muito. pobre de espírito, sabe? Tipo. Nossa. É... <risos> não, <risos> sério? Não, mas ele bem sabe disso. Que assim que ele foi eliminado, começou a falar um monte de coisa lá no chat privado e jurado. E eu bem ignorei, porque no dia que eu fui eliminado ele falou tanta coisa desnecessária e depois teve aquela briga também do, da Rafa com, com ele, com, com a Ana então foram pessoas que, xingando coisas super desnecessárias então, a primeira coisa que eu fiz tá? não foi a primeira, mas eu excluí bem os dois do Facebook falando sobre, ah, morta, eu amei <risos> gente e... quem vai confiar no Nixon, por favor, né, então, por mim sai. eu quero que saia todo mundo, na verdade, daquela outra aliança, <risos> todo mundo que votou em mim, pode sair. Entendi. Amei, bem negativa, do Balou mesmo. Uhum. Sim, você aceitaria jogar de novo? Rápido, todo mundo fala, muita gente ficou falando que poderia ter a possibilidade de eu votar, né, pra onde um só que eu acho que 90% de chances De não voltar Por quê? É muito, é muito intenso Por exemplo é... Quando eu fiz a inscrição Eu deixei bem claro que Eu poderia não ser um bom jogador Mas eu ia dar 100% de mim E foi hum. isso que aconteceu, sabe Tipo, Eu acordava literalmente Madrugada pensando O que poderia fazer e isso Sim. Foi algo legal Consume muito da gente nossa. Sim, suga fiquei... a gente e quando eu fui eliminado, eu fiquei muito triste. Triste não por ser eliminado, mas porque eu achei uma eliminação um tão besta, sabe? Que de uma uhum. mais surpreendente. Aí a pessoa se esforça tanto em o conselho. Pra de repente sair. <risos> pois é. Por nada valeu a pena. Mas é isso que é bom, mas pelo menos você tem reconhecimento, né? Porque muita gente. É, exatamente. E eu tenho certeza que você vai ser chamado pra voltar, Gato. Então só depende de você voltar ou não, mas a gente sim. quer que você volte. É... E o problema que eu acredito também é que em um novo, em uma nova temporada, vai ter muita gente que já, já se conhece. Não, vai ser vai o All Stars, sim, mas você também vai conhecer elas. Eu só vou conhecer o pessoal dessa temporada. E dessa temporada, não. convenhamos que, né? Agora que você inseriu no meio do VD, você pode Gato. falar com muita gente, gente. Você já, você já conhece o Diego aqui? Ó. Você tá fazendo entrevista com o Diego? O Diego pode voltar no próximo mostrar, não sei se você sabe. É, é ó. Então, bota ah, é com ela, mesmo. Ah, Pronto, aí, ó. Não tem um porquê das pessoas te eliminarem, tipo, sei lá. Você é maluca? Que... Talvez. <risos> É que nem falando sobre isso de traição, é, a Janaína mesmo era a pessoa que eu mais confiava no jogo. Aí eu sugeri apenas em eliminar a Mariana, né? Ela pegou, fez todo o CT e quis retirar. Ah, entendi. Aí depois ela falou que confiava mais no Rafael do que em mim. Enfim, tomou. Onde e foi. me falou uma coisa, gente. Você era a pessoa mais rica do cash. <risos> que você tinha martelo, caralho quatro 4, aí ele tinha... Te... E eu tinha assim. também, sabe o quê? Uma pedra de púrpura. Porque quando eu fui... Quando a gente eliminou é, a Janaína, a gente sabia que tinha possibilidade de ter um empate. E, e eu tava com 80 reais. Aí o Rafael ainda me transferiu 40 que eu acho que era 120 a Pedra de Púrpura E eu comprei Ou seja, se eu fosse pro empate com Janaína ainda continuava e ela saía Nossa gente, estava e... bem bonito mesmo Sim, foi tudo bem planejado E, e teve uma Uma twist de... Das picaretas Que eu Eu dobrei pra... Eu pedi um negócio para dobrar o um número de picaretas E eu ganhei 10 E, e essas 10 picaretas eu consegui Dois diamantes e topávio também. Eu sei que eu, eu tava com zero de dinheiro. E eu terminei em, em questão de cinco minutos, porque eu tava com 500 reais. Foi Nossa morta Ela <risos> mesma, viu? Então. E aí com esses 500 eu comprei o. O Treco lá que fazia eu voltar. O Oi, que que aí, é gente... melhor que um ídolo, né? Nossa, é uma Muito coisa maravilhosa. Legal. E o pior de tudo foi porque tinha, assim, é... vantagem tribal. Aí eu não eu sabia, não tinha certeza se aquela vantagem seria apenas para mim ou seria para a tribo toda. Então, eu, aí eu peguei e falei até para o Cris, né, porque ele estava muito curioso. Aí eu peguei contei, falei que eu comprei, foi eu que comprei a imunidade tribal. Só que eu não sabia ainda o que era, porque só iriam me revelar a partir das 11 horas. Aí, quando chegou 11 horas que eu fiquei sabendo o que era, aí ele veio logo perguntando, todo louco. <risos> Ai, Cris. Foi. Aí eu, pe... aí, eu apenas falei que eu tinha direito a um voto extra no conselho. Tecnicamente, não menti, porque eu tinha direito a isso é, também. Sim. <risos> Daí, ele pediu a foto... Do, do poder que eu teria que usar. Aí eu falei que eu não ia mandar não, que ele tinha que confiar em mim. <risos> ah, então aquele voto da confiança era o seu, né? Do print, de pedir print, eu acho. Foi. Que não foi bem print, ele queria a foto do negocinho. Uhum. Eu não Aí eu falei que pra ele confiar em mim, ele vai ficar na Laís. Pra eliminar a Laís. Ele não confiou. Ele saiu. Se ferrou. Você pegou o melhor poder da temporada, creio eu, né? Que é o mais importante. O Elixir foi iniciado em Alemanha, né, Lucas? Na temporada Sim. do Burn, uhum. que foi a melhor temporada do VD, gente. Alemães. E, tipo assim, eu mesmo, acho cara. que. E a, a. Tipo assim, o Elixir é o que dá muito trabalho, gente, porque além de você voltar imune, você ainda volta com votos dobrados. Tipo assim, é muito poder pra pessoa só. Então, você parabéns, Tem que pensar tá. nas possibilidades da pessoa voltar, o que você vai fazer, aqui, é. E eles acham que eles nem imaginavam desse poder, né? Então. Eles não tinham o que fazer, tipo. Deve ter sido tudo de última hora ali, por isso que ele se ferrou, né? Mas, é, quando, quando ele viu. Quando começou o conselho que perguntou se queria usar algum poder, algum ídolo, alguma coisa assim. E eu não respondi nada, aí pronto, ele ficou louco. Como assim ele não vai usar o poder dele? Aí ele pegou ele, pegou e desconfiou. Você conseguiu o LX, não, foi? Só que eu, não Nossa. Nada. eu acho que eu não respondi nada. Ah. E na hora eu só tava mandando uma mensagem pra Laís e Danilo. Volta no Cris. <risos> eu mandei só isso mesmo, tipo, volta no Cris. Aí Laís ainda ficou com medo. Vai ter um empate, vai ter alguma coisa seu. Assim, Confia em mim que você não vai sair. E foi isso. E o que, que você acha de a Laís que tá? E você pensando? Pois é. Eu fico, olha, dá muita raiva. <risos> Óbvio que dá, tipo, a gente tá ali, a gente realmente quer tá Tá ali. E outras pessoas saem. Só que eu acho também que ninguém sai simplesmente, ah, eu vou sair. Cada quem sabe a condição que tá passando no momento, a situação e tudo mais. Então não adianta a gente ficar julgando. Ah, ele iria é switch. Ele. ele é. uhum. Não. Ai que <tos> que ninguém faça jogada e eu consigo um sprint, gente. <risos> o é. é, falar é, vamos agora para os jogos aditivos, Diego? vamos deixa eu lembrar ah, eu só pergunto outra coisa é, um ídolo foi usado erroneamente um ídolo você falou que estava na sua aliança você acha que o outro foi encontrado também? o terceiro? eu acho que sim, e também tem um ídolo egoísta né? ah, ah é só é. quatro pois é e ainda tem uns Ravigavoto. Gente, mas o... E muita gente usou Ravigavoto errado. Pelo amor de Deus. Sim. Mariana... O Álvaro, o Álvaro Mar... não usou ele errado? O... o Álvaro não usou o ídolo errado? Usou. Não. O a... então. Álvaro usou Ravigavoto errado. Dois ainda. Que ele tinha dois Ravigavoto. <risos> ainda usou o ídolo errado. Sério. Então. Ah, você tinha ídolo? A aliança dele tinha Ah, dele. tá, a aliança dele tinha O Álvaro tinha mais Ah, entendi. Agora entendi Entendeu? Tá sobrando um hum. e o Egoísta Vamos que... ver o próximo É, né Tá, e... ah, vamos lá pro jogo, jogo dos objetivos é... Tenho que lembrar quem era lá. Da Agora é da margem inteira, né, querido Ah, é, da ah, é verdade, verdade. Nayara vamos lá, então. Nayara Aí ela é uma fofa. Não tô nada contra ela, não. Uma fada, né? Tá. <risos> Mariana. Mariana. De... Olha. morta Como estamos falando dela no jogo, é uma pessoa que eu quero de estar. <risos> Porque ela é muito traiçoeira No jogo. Uhum. Foi claro. Beatriz, amor, temos visita. Ana Raquel? Ana Raquel? Isso. Sei lá, um, um embuste. Oh, eita, oh, gente. Por que? Porque, tipo, as brigas desnecessárias dela tem que ficar xingando as pessoas. Não tenho paciência para isso nenhuma. Chocado, gente. Álvaro? Álvaro é.. Sei lá. Um adjetivo lento. É, Porque ele aprendeu a usar os poderes certos, né? Verdade. É, é. Levaram ah. é uma pessoa que eu não fui com a cara de início. E... Mas hoje é uma muito pessoa. Um amor. É, parece ser mesmo. Ah, o Pese. Switch. Oh, que fofo. Ah, é muito fofo. Sardinha. Sardinha? Ele só é bom nas provas, gente. Só serve pra ele. <risos> eu Não, tô amando. Uma fodida dessas. Uma ratadera dessas, bicho. Não adianta a pessoa ir longe só porque vai bem em prova, sabe? Tipo, eu mesmo que sou um lixo nas provas. Uma, uma vibe meio Ozzy, né? Então, entendi. Entendemos. É. Danilo. E o... Danilo? O sentimental. Nossa. Muito. Coragem? Oh, coragem. Não. Não, e ao mesmo tempo que ele é sentimental, ele fala demais em sexo. Gente, é sexo. <risos> Fala demais do quê? Tem sexo? Ah, Não, não faz o menor sentido, mas. É. Temos a rampeira do Cash, eu mesmo. É, o Reiner. O Reiner. O Reiner... Ah, inteligente. Tem cara mesmo. Hum. É. Inclusive, eu queria eliminar ele, né? Mas, deu, deu errado. Olha olha aí, Reiner. Fica ligado. Mas, mas só quis eliminar, gente, quem, quem era inteligente, pelo amor de Deus. Uhum. Que... certíssimo, certo você. É, tipo, eu acho que a pessoa tem que ficar mais incomodada se ela não é um alvo. Sim, porque você ela vai ser rachado. Se não é o alvo, é. Então, eu bem. Falta o Gustavo. Quem que... Ah, o Gustavo, é... Gustavo, eu sempre confundo... Fantástico. E a gente tem que também perguntar, né? Porque afinal foi antes. É, Nixon? Ai, meu Deus. <risos> Rapaz, eu não sei nem adjetivo pra ele, sabe? Mas não é uma pessoa que no momento eu penso em ter perto, sabe? Entendi. Leprosa, então, entendi. Ela é uma lepra. <risos> que tá dizendo Acho que a gente <risos> você, você, amor. Você falou que é. não quer ficar perto, ele é uma leprosa, gente. É, acho que também tem que agora ter um quadro pra falar dos do entrevistadores. Um adjetivo pra vocês. <risos> ah, Ai, gente. Rasga. Rasga. Não, agora eu não pensei, não era pra ter pôr na né? <risos> <risos> <risos> Então tá bom. Viu? Gente, o meu ponto tá pedindo, assim, o diretor tá cortando os horários, né? Temos que encerrar a entrevista antes que a gente venha abaixo. Então, Eliri, Eliri, nossa querida Hillary, que movimentou esse jogo do início ao, ao meio da merge, ao meio da fusão, não, ao início da merge, né? É, com certeza foi uma peça fundamental pra Serra Leoa. O que você quer falar para os seus fãs aí? Enfim, eu quero falar que eu acho que... Eu dei o máximo que eu pude e, e que em nenhum momento eu fui arrastado, como eles falaram. E que foi muito importante também, hoje eu entendo, é, algumas pessoas pensarem que de repente eu seria arrastado mesmo, tá? Porque isso foi o que me fez dar um up e querer fazer meu E eu joguei, tipo para ganhar mesmo tá? então eu não me arrependo de nada de questão. se eu pudesse ser filho acho que eu teria feito pior acho que mais... é isso coração traz de volta hein Enfim. e me chame para o eu não sei se eu vou votar mas eu quero hum. claro. <risos> você vai voltar sim querido pode pode ter certeza a gente já tem certeza absoluta então é isso parabéns pelo seu game e a gente se vê em breve tá Obrigado. bom